A reação das ruas está sendo forte. Eles acharam que tinham hegemonia, tinham um monopólio das ruas, passaram o um sinal vermelho e nós reagimos. Reagimos com força e estamos virando o jogo. Esse é o momento de não sair das ruas. É o momento de estar tá firme e forte no dia 17, nos dias anteriores, atividades em todo o país. No 17, encher Brasília, encher as praças das grandes capitais para dizer que não vai ter golpe. E mais do que isso... Permanecer mobilizado, porque vencendo o golpe no dia 17, o nosso desafio vai ser construir uma nova saída para essa crise. Uma saída à esquerda, uma saída com o povo na rua, uma saída que vai ser com a nossa pauta e com a nossa agenda. Uma saída como essa só vai se manter se a gente conseguir manter as praças cheias e as ruas cheias. Esse é o nosso desafio agora.